Sempre que uma nova temporada começa, a gente fica super confuso com as novas armas, novas mecânicas, novos lugares e por aí vai. E agora com a temporada 6 não é diferente, na verdade a confusão foi imensa porque muita coisa diferente chegou no jogo. Praticamente todas as armas foram renovadas ou trocadas, adicionaram animais no jogo, colocaram novos chefões e o mais importante, adicionaram crafting no jogo. E isso bugou a cabeça de muita gente. Então hoje eu vou explicar pra vocês de uma forma bem simples como que funciona o crafting do Forte. Fortnite. Saudações povo, eu sou o Mr. Boné, e hoje eu vou mostrar para vocês que o crafting do Fortnite na verdade é bem simples e as armas não são tão estranhas e confusas quanto parecem. Mas antes, é claro, não esquece de deixar o seu likezinho aí embaixo e se inscrever aqui no canal secundário também. Olha só, acho que a gente já tá no caminho dos 30 mil, é uma boa meta para gente aí. O que vocês acham? Bora se inscrever aí, pelo amor de Deus? E também não posso deixar de lembrar vocês de apoiarem o código Mr. Boné na loja. Eu quase nunca falo isso aqui no canal secundário, e eu esqueço, então eu tenho que falar. Se você não Comprou o passe ainda ou tá pensando em comprar alguma coisa na loja do jogo Usa o código Mr. Money porque vocês não têm ideia de como isso me ajuda aqui na minha vida, no meu trabalho e em tudo que eu faço Mas enfim, vamos pra explicação O crafting serve basicamente pra duas coisas Criar e aprimorar itens Nas temporadas passadas a gente já tinha o sistema de aprimorar itens Seja com a máquina de aprimoramento ou com os NPCs que cobravam pra evoluir as suas armas Hoje em dia somos nós mesmos que fazemos esse upgrade nas nossas armas Bem, pro crafting começar você primeiramente precisa de uma arma se você encontrar uma arma com o nome de Improvisada, quer dizer que essa arma está em seu estágio inicial. Quando você abre o seu inventário e clica em uma arma, você pode ver para onde ela pode evoluir e quais condições você precisa para evoluir ela. As armas normalmente têm dois caminhos evolutivos: o primal e o mecânico. Para fazer os itens primais, você precisa de ossos, que você consegue matando alguns animais ou até mesmo quebrando algumas estruturas que dropem ossos, como essas mesas aí. Para fazer os itens mecânicos, você precisa de peças mecânicas. E você consegue dropando de veículos quando você destrói eles na porrada. E assim, basicamente, você vai escolher qual vai ser a evolução da sua arma. A maioria das armas que você pegar vai ter ali duas opções, dois caminhos diferentes. E isso vai afetar completamente no seu jogo ainda mais. Porque você pode escolher que tipo de arma que você curte mais. Pois bem, o conceito do crafting é basicamente isso. Bem simplesinho, né? Mas calma que não acabou porque a gente tem que falar do arco. O arco, além de ser a arma mais da hora desse jogo, é diferente das outras armas porque ele tem mais opções evolutivas. O estágio inicial dele é o arco improvisado. Com esse arco você consegue criar um arco primal ou um arco mecânico, usando os itens que eu falei para vocês agora há pouco. E é aí que vem a melhor parte. Tanto o arco primal quanto o arco mecânico têm diferentes evoluções para você escolher. Um arco primal pode virar um arco com flechas de fogo ou um arco com flechas fedorentas. E os arcos mecânicos podem virar tanto arcos explosivos quanto arcos de onda de choque. Cada uma dessas opções requer itens específicos. Para fazer um arco incendiário, você precisa juntar um arco primal com um galão de gasolina. Para fazer um arco fedorento, você precisa juntar um arco primal com uma glândula fedorenta, que você consegue matando um sapo. Ou você pode optar por juntar um arco primal com três peixes podres, que sinceramente não tem nada de podre, ele é muito fofinho na verdade. Para fazer um arco explosivo, você precisa juntar um arco mecânico com seis granadas. E para fazer um arco de onda de choque, você precisa juntar um arco mecânico com duas granadas de onda de choque. Basta juntar o arco certo com os itens certos e voilá, você tem o arco que você queria. No geral, essas são as coisas que você pode fazer no crafting do Fortnite, pelo menos por enquanto. A única coisa que eu não citei é a capa do caçador, que sinceramente eu acho um item meio tosco e que as pessoas só estão fazendo pra completar a missão. Mas de qualquer modo, o crafting é basicamente isso mesmo que vocês viram. Bem rapaziada, o vídeo de hoje é basicamente isso, eu sei que é um vídeo mais curto mesmo, porque a ideia desse vídeo é justamente falar um pouco e explicar um pouco sobre o sistema de crafting que bastante gente tá se confundindo. Eu espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa o likezinho aí embaixo, agora é isso, eu espero você no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.